Fala galera, beleza? Franz Resende aqui, ó. Cozinha aqui atrás já tá todo vapor. E agora, pessoal, vamos fazer aqui o contorno da janela. Como faz o contorno da janela? Bom, eu faço dessa forma, pessoal. Vou mostrar para vocês de frente aqui, ó. Tá? Para fazer o contorno da janela, pessoal, o que, que eu faço? Eu tenho que seguir essa peça aqui, esse alinhamento tem que ficar retinho aqui, ó. Aí eu conferi retinho ali. Aquela ali é a mesma coisa, ó. Eu, segui o eu coloquei aquela peça lá, ó, aquele recorte, seguindo a risca, o nível e, a, e o prumo desse, desse alinhamento aqui. Então, ali no meio, pessoal, tem que bater uma peça inteira, tá? Ela não pode, não pode nem abrir nem fechar, ele tem que ficar rigorosamente em cima. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é conferir se está alinhadinho mesmo nas juntas certinho aqui, ó, para quando você encaixar ela lá não ter problema. Segunda coisa, pessoal, é o seguinte: estou com a minha peça aqui no, aqui no jeito já, vou mostrar para vocês. Mas aqui é o seguinte: como a gente vai contornar essa janela aqui? Eu tenho a referência. Por que, que eu pus essa peça? Para ter referência aqui, ó. Tá vendo? Eu pus essa peça aqui e já tem referência dela. Então, eu meço aqui e meço aqui. Não adianta medir um lado só, porque se essa parede tiver um pouquinho fora que como ela é de alumínio, ela é muito mole. Na hora de colocar, de chumbar, ela pode ter. Envergável. Então, o ideal, pessoal, é você medir em cima e embaixo e marcar, tá? Aqui, pessoal, é o seguinte, eu tenho a referência da janela por essa peça. Daqui na, na janela já tem essa referência de, de tamanho. Aqui eu tracei uma linha com uma régua, vou conferir e vou marcar. Só que qual o detalhe que eu aconselho vocês fazerem? Essa parte de cima, pessoal, eu aconselho vocês fazerem ela um pouquinho maior para depois ir desgastando na lixa-brilho d'água. Não risca já no zero a zero, porque na hora de cortar a maquita, a maquita, o disco de serra mármore ele, ele, ele, ele come um pouco do azulejo. Então, corta um meio centímetro antes, corta retinho, depois você chanfra, depois você dá acabamento até chegar para ficar fininho, igual aquele ali, ó. Pra ficar fininho com esses contornos aqui, beleza? Eu vou fazer aqui pra vocês verem, fica de olho Aí pessoal, peça está riscada, essa aqui é a primeira parte lá em cima, outra lateral, lateralzinho, Lzinho. Agora o que, que a gente vai fazer? A gente vai cortar, pessoal, é, respeitando o risco, a gente vai cortar fora do risco, tá? Livrando o risco preto, depois a gente vai dar uma chanfrada e aí a gente vai usar o risco como referência para isso aqui. Esse risco preço vira referência na hora de você é, desgastar o restante com a lixa brilho d'água, beleza? Aqui pessoal, como esse L é muito grande e é, eu tentar cortar de, direto, pode quebrar aqui, eu vou cortar aqui, ó, vou tirar esse lado primeiro, depois eu tiro esse lado aqui. da parte tirada Deixa eu limpar aqui pessoal primeira coisa pessoal porque que eu dividi em duas partes para ser mais seguro se eu tento arrancar isso de primeira e a máquina dá uma travadinha aquilo quebra lá no bico lá e eu percavo, eu perdi a peça então aqui ó eu preferi tirar em duas partes para ser mais seguro peguei ela até aqui cortei cortei de assim tirei uma parte e outra parte firmeza essa é a primeira parte vocês entenderam agora aqui ó deixa eu mostrar uma coisa para vocês tá vendo que a gente cortou eu cortei mas tá vendo que o risco preto ainda está aqui eu cortei antes do risco por quê agora com esse risco aqui é minha referência eu vou chanfrar essa peça aqui e vou desgastando com a lixa brilho d'água até encostar na parte preta do lápis, isso foi feito aqui e aqui também, aqui ó, o lápis ainda tá aqui ó, então aqui eu tenho margem para ir ajustando, beleza? Bom, pessoal, a gente tirou as partes, a gente chanfrou com a maquita, deu aquela leve chanfrada e agora deu o acabamento com a lixa preliminar. Por que preliminar? Que pode ser que na hora de eu for colocar essa peça lá, ela precise de novos ajustes. Né? É, lembra que eu falei que eu tirei com um meio centímetro a mais justamente para ajustar? Então agora eu ponho ela no lugar, vejo se encaixa, se não encaixar eu vou tirando o restante que falta. Fica sempre com o lápis na mão. Colocou a peça no lugar. É só ajustar. Volta aqui. Tira na, na lixa de água de novo. Aconteceu. aqui na lateral ficou legal, mas aqui eu vou ter que tirar mais, vou ter que tirar mais aqui, ó. aqui e aqui, ó. daqui até aqui, desgastar mais um pouquinho Agora é um processo de desgastando, pessoal, onde precisa. Aqui eu vou ter que desgastar um pouco aqui e aqui, na lateral tá bom, nesse canto tá bom, nesse canto tá bom. É só o miolo que eu vou ter que desgastar agora. Vamos lá conferir de novo, ajustou, volta lá, confere, vê se dá, se não der, você volta aqui de novo Depois de vários ajustes, nossa peça deu certo. Agora é só colar. Então você já sabe, vai fazer contorno de janela assim, em janela de alumínio, quer fazer um acabamento 100%? Deixa passando um pouquinho, corta no risco, para fora do risco. Usa o risco do lado como referência para você fazer o acabamento na lixa de da d'água, fica show de bola. Beleza? Aí pessoal, peças colocadas, contorno da janela feito. Aquilo que eu falei para vocês, pessoal, o trabalho de azulejista é um trabalho de detalhe, né? É um trabalho de paciência também para fazer um acabamento assim, ó, contorno de janela bem feitinho, no grau, paciência, ferramenta adequada, tem que ter técnica, tem que ter conjunto, né, de coisas. Então, assim, nosso canal tá aí para ajudar vocês, para passar as dicas, né? A melhor forma de fazer as coisas ou a forma que eu faço, que dá certo para mim, que você pode ver porque também. mim é, Dê certo pra você A gente vai passando pra vocês as dicas aí E vocês vão colocando em prática Beleza? Tem muita coisa pra vir ainda nessa casa Nossa, tô só na cozinha, pessoal Falta banheiro, falta área de serviço, falta piso Falta lavanderia, tem um monte de coisa Então, não perde as dicas aí do Azulejista é, Vai ter muita coisa nova Que eu ainda não falei no canal Então fica ligado aí Nas redes sociais do Azulejista No YouTube, Facebook Instagram, beleza? Valeu, pessoal, mais uma vez Curta, compartilha os vídeos, deixe seus comentários Novos comentários para um, novo, um novo vídeo e já sabe: quer aprender tudo isso aí que eu estou fazendo, tudo que eu já estou aí mostrando no canal há muito tempo, com um detalhe mais aprimorado, com, com um passo a passo mais, mais detalhado? É no curso Os Legistas. Entra aí embaixo e se inscreve, beleza? Fui!